Eu sempre fui cachorreiro desde pequeno, os cachorros fazem parte da minha vida, a gente sabe que os cachorros nos dão um tanto carinho, tanto amor, e nós também temos que dar alguma coisa para eles, e o Murano se preocupou justamente com esse lado, né, esse espaço é somente para eles, para eles brincarem, para eles se divertirem, para a gente poder também ter a sensação que está dando algo para eles, né. Nós temos poucos lugares para ter essa, esse divertimento para os nossos cachorros. E aqui na praia, o Murano pensou muito bem nisso. Parabéns! Condomínio Murano, grandes oportunidades não se deixam passar.